O nosso versículo tema que está aí, gente. Aonde que está o versículo tema? Está em algum lugar, acho que está na agenda, né? É Provérbios. Capítulo 31. Oi, gente. Acharam aí, gente? Tá no caderninho, tá atrás do caderninho. Isso, tá atrás do caderninho. Provérbios, versículo 30, é, capítulo 31, versículo 30. Quero louvar a Deus pelas meninas do louvor. Gente, a Beth hoje correu na faculdade, levou o trabalho, assinou lá e voltou correndo para cá. Trabalhou o dia inteiro, correu a Bessa. Glória a Deus pela vida dela. Os meninos que vêm aí, o é o... o o Léo também lá da rádio. Gente, esse é o Léo da rádio, viu? Vocês que me ouviram na rádio, ó. esse é o Léo. Eu falo, é Leo, eu aqui e o Léo ali, eu falo, sorri aí, Léo. Ele dá esse sorriso lindo aí. <risos> Esse é o Léo. Aí depois vocês vão conhecer as meninas da rádio. A Belinha que fala o tempo todo na rádio, né Belinha? A Deise, a Bruna aqui, ó. Fiel, fiel. É isso aí, glória a Deus. Aí tem um monte de meninas que são amigas da rádio. Aí vão se conhecer aqui, glória a Deus. Temos o programa todo dia, da segunda a sexta. Né? Hoje não teve, porque eu tava aqui na correria. Da uma às duas da tarde, pelo Facebook. Viu, gente? A mulher que teme ao Senhor essa será louvada. Vamos repetir? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Muito bem, uma pérola, gente. A Priscila já colocou aqui que ela é uma substância estranha que penetra numa ostra causando dor. Né? Gente, eu fiz essa concha. Olha que linda. Fala a verdade. Estou tão orgulhosa de mim. Mas... Gente, eu fui pesquisar. A ostra é o feia para encardir. Fala a verdade. Ela não é bonita, não. Ela é feia, a ostra mesmo, sabe? Que produz a pérola. Ela é muito feia. Mas a pérola é linda. É ou não é? É linda. A pérola é maravilhosa. E aí, gente? Por isso que tem esperança para a menina aqui do, do teatro. <risos> a esperança para Maria. Como é que é o nome dela? Ah, mas é, tem esperança para você, minha querida. Porque a ostra é feia, mas a pérola é bonita. Oh, Glória! <risos> então, gente, muito bem. Aí penetra aquela areinha, ou aquela, aquele corpo estranho, e aquilo vai causando dor. Gente, quantas coisas na nossa vida causam dor? Quantas coisas na nossa história. Ao longo da nossa história, nos causam dor. Deus não nos fez para isso. Quando Deus nos criou lá no Jardim do Éden, colocou lá o homem e a mulher, a ideia dele não era que o homem tivesse dor e sofrimento. Não era para ter. Mas por conta do pecado, por conta do pecado, da desobediência, da queda do homem, é que entrou o pecado e aí veio o sofrimento. E aí, queridas, não são todas as ostras que produzem pérolas, mas todas as ostras são feridas. Aí o que que nós temos que olhar para nós, aquilo que nos causa dor e sofrimento. Ou nós podemos transformar aquilo numa pérola, ou nós podemos deixar aquela dor nos destruir. Entende? Sofrimento que nós passamos, as batalhas, as lutas, as decepções, as, nós passamos, não tem como evitar na nossa vida. Não tem como, gente. As perdas, as traições, não tem como evitar. É natural da minha vida e da tua vida. Tem gente que já nasce já com uma história bem triste, às vezes já nasce com uma deficiência física. Né? Às vezes já nasce com uma, no, com, com uma deformidade Já nasce lutando Já tem que ficar lutando pela vida Você entendeu? Mas eu não sei se você já prestou atenção Às vezes você olha uma pessoa que realmente é que nem aqui do teatro aqui, As meninas aqui Nossa, mas você é feliz, tipo, como assim desse jeito? A, a pessoa que mais você achava que tinha tudo para ser infeliz De repente é super feliz Super animada, tá de bem com a vida Você entende isso? E aí, aí você fica se perguntando, mas eu sou melhor do que ela e não estou assim. E aí aquilo que nós fazemos com aquilo que nos dói é que dá o resultado daquilo que nós vamos ser de verdade. Ou nós ficamos nos lamentando a vida inteira, né? falando ó oh Deus, ó oh vida, ó oh céus. Ou nós nos levantamos em Deus. O que, que Deus tem para mim? Apesar desta dor. E aí nós vamos começar a gerar as nossas pérolas. Eu creio que eu estou olhando para mulheres aqui. Que vão gerar pérolas. Que estão gerando pérolas. Talvez até agora você estava assim, sabe, se lamentando do sofrimento, questionando Deus, Deus, mas eu não mereço isso, o que, que eu fiz para merecer isso, procurando um culpado para aquilo tudo, Deus está te dando uma oportunidade de gerar algo precioso, valoroso, algo digno de ser olhado, de ser guardado. Queridas, nós estamos produzindo para a eternidade... Daqui a pouco eu não estou mais aqui, daqui a pouco você não está mais aqui, mas as nossas pérolas vão ficar, se nós sairmos daqui entendendo o que é isso, o que é essa vida, o que é essas batalhas, o que é essas adversidades que nós enfrentamos. Vamos de uma vez por todas, querida, fazer as pazes com aquilo que nós estamos enfrentando. Para de não querer enfrentar, sabe? Não, meu Deus! E recuar não, procrastinar, depois eu lido com isso, depois eu enfrento isso, depois eu olho para essa necessidade. Não! Como mulheres, como a Priscila liberou uma palavra profética que em nome de Jesus, que Deus tem algo para fazer em mim, em mim. Deus tem algo para fazer em você. Ele quer nos tratar, ele quer nos transformar, ele quer nos restaurar para que nós entendamos que apesar daquilo que nós estamos vivendo não é porque ele está com os para nós não, é porque Ele apostou em nós e Ele está nos capacitando a gerar pérolas para que o nome Dele seja glorificado através da minha vida e da sua vida, aleluia. aleluia. Sofrimentos são coisas estranhas, não são algo natural, Deus não, não imaginou isso para nós. Essas, esses acontecimentos podem nos fortalecer ou nos destruir. E aí, queridos, dizer, eu quero que você pense nas suas dores. Naquilo que causa dor, sabe? Naquilo que te incomoda, naquilo que não, que não é legal, né? Amanhã até a Priscila vai compartilhar um testemunho lindo que ela contou para mim. Hoje eu fiquei super feliz. Mas o ano passado ela estava aqui com uma dor muito grande. E hoje ela está aqui com uma alegria muito grande na mesma situação. No, na, na questão que ela estava chorando o ano passado, amanhã ela vai contar para você como ela está celebrando. Entendeu? Então, queridos, a vida é assim. Amanhã, de repente, sou eu que estou chorando por uma situação. Mas, se eu souber enfrentar aquela situação, amanhã eu vou estar louvando a Deus e glorificando pelo resultado daquilo, porque não tem causa perdida para Deus. Ele não desperdiça uma dor. Deus não desperdiça uma dor. <risos> Ele não desperdiça uma dor. Presta atenção nisso, gente. As ostras investem sobre aquele elemento estranho para não lhe causar prejuízo. Ela investe, tá doendo? Ela começa a investir, ela libera algo, não esqueci, não sei o nome, mas eu estudei isso também. So, para poder proteger, para não doer tanto. Ei, sabe o que que você tem que liberar sobre o seu sofrimento? A palavra de Deus, o que Deus diz a respeito disso? O que que Deus diz a respeito disso? <risos> o que Deus diz a respeito disso? E você vai encharcando aquilo da palavra de Deus é uma doença. Olha o que a palavra de Deus diz. É um problema no seu relacionamento? O que que temos? A palavra de Deus diz. É com os seus filhos? O que a palavra de Deus diz? E aí, para não causar prejuízo essa, essas substâncias, vão dando a forma da pérola. Isso são muitos anos para que a joia, a pérola seja formada. São anos, gente. Uma pérola negra é de dois a sete anos. De dois a sete anos, para ela ser formada. Uma, uma pérola negra. Quando pegamos o sofrimento e permitimos que o Senhor vai nos transformando, vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios. Eu quero que alguém lá atrás leia para mim com voz de trovão esse versículo. 2 Coríntios 3, 18. Quem achou, meninas? 3, 18. 2 Coríntios, capítulo 3. Achou já, gente? Vamos lá. Estamos sendo transformados, todas nós. Gente, que coisa maravilhosa. Mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformadas de glória em glória. Sabe o que é isso, gente? É olhar para o espelho da palavra de Deus e falar, não Deus, realmente isso aqui pegando, eu preciso melhorar isso aqui. Não isso aqui. E quando a gente quer ouvir Deus fala, gente. Sabe o que que acontece? Às vezes Deus está falando e você está disfarçando. Entendeu? Ah não, mas isso. Você fica justificando para você mesmo. Não, mas isso na minha vida, é porque... Não, mas para, para, em nome de Jesus, se Deus está falando que Ele vai transformar essa dor sua em glória, Ele é fiel, Ele vai fazer, se você entender isso e parar de justificar, o que é pecado é pecado, querido Deus, isso doeu, eu pequei, eu me arrependo Senhor, eu estou ciente das consequências, mas estou aqui como vaso nas minhas tuas mãos, me transforma Senhor, molda minha vida... E Deus nos transforma, Ele nos faz melhor, gente. Ele nos faz melhor, eu estava falando para o Léo, quando Deus quer falar, Ele repete. Ele repete, gente. Ele fala uma vez, Ele fala duas vezes, até você entender, porque a gente é cabeça dura. E Ele fala, e quando você ouve, você entende, Ele vai te transformando, gente. Ele vai te transformando Então todas nós estamos sendo transformadas E é o que acontece, aquela areia Aquilo que estava doendo Ela vai se transformando em algo precioso Sabe o que é isso? Você venceu lá no seu relacionamento, no seu casamento Aquilo que era vergonha, agora é um testemunho de vitória Você está entendendo? É isso que Deus está falando para nós, gente. Às vezes na vida financeira você patinava, patinava, patinava. Aí você foi para o Senhor, você buscou a estratégia de Deus, você começou a fazer fiel e Deus abriu as portas e daqui a pouco o nome do Senhor é glorificado naquela área, na tua vida. Mas você não ficou se lamentando, você não ficou reclamando, você não ficou olhando, não, porque o outro prospera e eu não prospero. Não, você foi para a tua vida. O que é que Deus tem para mim nesse negócio? Aleluia! E é isso que o Senhor nos ensina. Nossa vida como mulher pode ser uma vida. Uma vida para louvor ao Senhor, que glorifica o nome do Senhor. Nossa história pode ser a inspiração para outras mulheres. Quem tem uma pérola verdadeira, tem algo de valor, logo é uma pessoa rica. Pois então nós enriquecemos quem está perto de nós. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que que eu faço com uma pérola, né? Se eu tenho uma pérola, se eu tenho uma pérola, eu tenho algo de valor. Concorda comigo? Se eu tenho uma pérola, quer que ligue o ar condicionado, gente? Se eu tenho uma pérola, eu tenho algo de valor. Entendeu? Então nós mulheres, quando nós somos transformadas, nós, quando estamos perto de alguém, nós estamos enriquecendo a vida de alguém. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Querida, deixa eu falar uma coisa para você. Daqui a alguns anos, quando você não estiver aqui, ninguém vai lembrar do teu perfume. Ai, ai, que saudade, fulana, ela usava tal perfume. Ai, aquela bijuteria, aquele, aquela, como é que fala, acessório, aquela joia. Mas vão lembrar do que você fala, como você anda, de que maneira você se comporta. É essas pérolas que nós estamos gerando, gente. É o que vai ficar. É o legado. É o legado que nós vamos deixar. É isso que Deus está nos ensinando. Nós enriquecemos quem está do nosso lado quando nós nos permitimos ser transformada pelo Senhor e começamos a transformar aquela dor em algo poderoso, algo, algo de valor. Como então começar esse processo de transformação? O que eu vou investir nessa ferida para que ela se transforme em algo de valor? Como? Primeira coisa: você precisa entregar sua vida para Jesus. Primeira coisa: eu preciso me entregar para Jesus. Eu preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E lá em Joel, se eu não me engano, que diz, por que, que me diz Senhor, Senhor, você não faz o que eu, te, que eu te mando? Senhor é aquele que manda na nossa vida. Se eu tenho um Senhor, eu tenho que obedecer a esse Senhor. Agora, se eu não obedeço a esse Senhor, por que eu digo, por que eu falo Senhor, tu és o meu Deus? Não é nada. Eu digo que Ele é meu Deus, mas eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu, faço, eu acho que ninguém tem nada a ver com a minha vida ainda. Então, queridos, pode parar. Primeira coisa, eu confesso o Senhor Jesus, como Senhor da minha vida. Senhor, eu te recebo como Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. É a primeira coisa, querida. Ah, pastora, mas eu já fiz isso. Beleza. Aí eu preciso começar um trabalho, um, um caminho de santificação. O que é santificação, queridas? É separação. Separação do mundo. Começar a separar aqui, ó, mente, coração, comportamento, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é entreguei para Jesus, eu sou salvo e acabou. Não, queridos, vamos começar a nos separar. Isso você vai começar esse processo de transformação. Depois, usando a sua boca como instrumento de bênção. A palavra do Senhor diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Tiago capítulo 2 diz que né, a língua é tão, um órgão tão pequeno, mas faz um estrago tão grande. Uma pequena fagulha encendeia um bosque inteiro. Um leme pequenininho dirige um navio imenso. Tudo que o diabo quer é uma língua para usar, querida. Começa a santificação pela boca. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu vou começar o meu dia louvando ao Senhor, eu vou agradecer por tudo, eu vou ser grata ao Senhor, eu vou entender que quando alguma coisa não deu certo é porque Deus tem algo melhor ou diferente para mim, eu vou começar a ver o Senhor em toda situação, porque eu sou do Senhor, a minha vida é Dele, tudo em mim é Dele e o nome Dele vai ser glorificado em todas as coisas. Começa da sua boca. Eu decido hoje ter um dia para adorar ao Senhor. Independente do que vai me acontecer. Independente se o gás vai acabar na hora do, do, do, de fazer o arroz. Independente se vou ter algum, algum, algum, algum acidente no, no, durante o dia. Alguma coisa acontecer. Eu vou adorar o Senhor com a minha língua, a minha boca. Senhor, começa aqui pela minha boca. Queridos, porque o que fala? A gente fala, a gente ouve a nossa mente tem que estar cativa a palavra de Deus a nossa mente tem que ser mente de Cristo e o que sai da nossa boca é o que está na nossa mente, como está a nossa mente, o que é que eu estou abrigando aqui na minha cabeça santificação, vamos começar de dentro para fora gente não é difícil você falar, não, vou me santificar, vou usar uma saia desse tamanho Vou usar assim, um, um, um tipo de cabelo assim, vou fazer isso Não, a, a santificação precisa vir de dentro para fora, é muito válido Sim, você ter decência, você preocupar com o que você veste Mas o coração, queridos, um dia Jesus falou, vocês são um pouco caiado Tá tão bonito por fora, mas por dentro tá podre Queridos, santificação, a pérola é gerada aqui dentro a pérola é gerada dentro da ostra, não é fora, ninguém vê ela, mas ela está sendo gerada querida, é dentro é dentro da tua alma é dentro do teu coração ele conhece a nossa as nossas, é, intimidade, ele sabe quando está só você em seu travesseiro ele sabe quando está você sozinha quando você está sozinha naquele volante do carro querida, ele quer nos Transformar, para de achar que as coisas estão erradas com você, está tudo certo, o que está errado é o seu posicionamento diante das coisas que tem acontecido da tua vida. Você entregou a tua vida, Senhor, eu quero começar esse caminho de santificação, querido e ele fala e às vezes dói mesmo, e às vezes aperta mesmo. Estava até comentando com o Léo outro dia que aí eu estava pensando alguma coisa que não era legal a respeito de alguém. Aí eu fui no meu devocional, aí Jesus falou assim, abri a palavra, você está querendo tirar o cisco do teu irmão? Tira a trave do teu olho. Eu falei, oh, Jesus, levei um susto, gente, de verdade. Não era nem trave, sabe o que estava escrito na versão Madeira do teu olho. Eu falei, meu pai, Senhor, ai Jesus, será que é isso mesmo que o Senhor quer falar comigo? Ai oh, meu Deus, que vergonha. Ele fala, gente, ele fala, Jesus me perdoa, perdoa, perdoa, perdoa, pai, tem misericórdia. Você entendeu, gente? É mudança de dentro para fora. Nós estamos girando as nossas pérolas? Ou não? Ou estamos sendo destruídos? Santificação. Santificação. Usando a boca como instrumento de benção. Eu vou ser um facilitador do que Deus tem para a minha casa e para a minha família. Você pode estar vendo uma situação horrorosa, mas fala, não, eu creio, Senhor. Pela fé, eu vejo essa pessoa transformada, eu vejo, Senhor, essa pessoa livre, essa pessoa liberta, Senhor, começa a a palavra de bênção, não em nome de Jesus, em nome de Jesus, sabe, seja facilitador do milagre na tua vida, não permita que Satanás use a sua boca, não permita que Satanás use a tua boca, pode até vir o um pensamento na tua cabeça, mas não deixa sair na tua boca, morde a língua em nome de Jesus, porque a morte e a vida estão no poder da língua, está no poder da língua guardando sua mente em Cristo Jesus metanoia, mudança de mente ser otimista quinto compreendendo que o tempo é de Deus e tudo que tem valor demora tempo pois, para ser construído tudo que tem valor demora tempo para ser construído gente, ontem eu vi um documentário eu achei fantástico Acho que foi ontem, não sei, dia desse. Estava até com o Rogério. Um pessoal que caça pedras preciosas. Ele estava atrás de uma pedra preciosa. E essa pedra, um menino numa aldeia, lá, acho que na África, chutando pedra, de repente ele chutou uma pedra desse tamanho, a pedra brilhou, ele pegou. Ele tirou uma foto com uma pedra, é uma pedra raríssima, ela é muito mais cara do que o diamante. Esse menino tirou essa, essa foto... Depois, esses, esses caçadores estava Depois de 40 anos, estavam à procura de uma, dessa pedra, porque era muito rara. E aí tinha um velhinho, senhorzinho, numa aldeia que sabia onde estava aquela pedra. E tinha uma foto do menino com aquela pedra. E eles foram atrás e acharam aquela pedra. Depois de 40 anos, aquele senhorzinho estava com a pedra. Fui eu, essa foto sou eu. Está aí a pedra, está aí a pedra. Ele ia vender agora a pedra para poder comprar gado para aquela aldeia. 40 anos. Aí eles compraram aquela, pérola, aquela pedra e lapidaram ela. Coisa magnífica, magnífica. Uma, coisa, uma pedra linda. Eles pagaram 410 mil dólares na pedra bruta. Depois de lapidada, ela valia 854 mil dólares. Uma pedra desse tamanho. Nunca perde o valor uma joia. E aí, queridos, eu comecei a pensar no testemunho. Deus trouxe à minha memória uma mulher fantástica que, nasce, que viveu em 1678, por aí. Madame Guyon. Uma mulher que ela teve uma vida tão sofrida. Ela nasceu de oito meses. Ela nasceu com muitos problemas de saúde. E a mãe dela não tinha paciência com criança. Com dois anos, levou ela para um convento. Com quatro anos, devolveu ela para cá. Ela saiu do convento. A mãe dela mandou de volta para o convento. A mãe dela não tinha paciência. Então, foi uma menina muito sofrida. Mas ela encontrou Jesus. Casou com 16 anos, com um homem de 38 anos. E ela continua a caminhada dela de, de conhecimento de Jesus. E o testemunho dela foi tão fantástico. Que ela inspirou muitos pregadores famosos... Ela foi uma das precursoras do, da reforma protestante. Ela foi perseguida pelos padres, ela era católica. Ela foi perseguida pelos padres, por tamanha fé dela. Pela fé, pela convicção, pelo amor de Jesus. Ela foi presa naquela prisão e ela falou que as pedras ali eram joias preciosas porque ela sabia que ela estava ali pelo amado da alma dela. Essa mulher morreu há mais de 300 anos e o testemunho dela é uma pérola que nos edifica, que nos enriquece até hoje. O que nós estamos deixando para a eternidade? Nós estamos construindo para a eternidade, gente. Nós estamos construindo... Para a eternidade. A pérola é formada dentro, não é fora da ostra. A ostra não tem aparência bonita, mas a beleza da pérola dura para sempre. A ostra será descartada, mas a pérola vai permanecer. Ainda que esse corpo se destrua. A palavra do Senhor diz. Porque esse corpo aqui é uma carcaça, gente. Mas eu vou para a eternidade. E o meu testemunho vai ficar. Aleluia aleluia eu fiquei tão maravilhada quando eu me lembrei de novo li de novo a biografia da madame Guion e pensei, sabe o que é que nós estamos formando, o que é que nós estamos gerando, o que é que eu estou gerando, e eu quero que nesse tempo querida, você pensa nisso nesse final de semana a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. E não é porque eu quero ser elogiada, não. É porque eu quero que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Aqui em Coríntios também diz que nós somos uma carta aberta. A única carta lida. Queridos, as pessoas olham por nós e nos lê. As pessoas me leem. As pessoas leem você. As pessoas nos leem. E o apóstolo Paulo falou assim, você é a única carta que eu preciso, nós precisamos representar o reino de Deus através da nossa vida. Que nós possamos sair daqui, que eles realmente decidida a ter uma postura. Que chame a atenção de Deus, sabe? Que chame a atenção de Deus, gente. Esses dias eu estava pensando sobre a história depois de segunda-feira que a pastora Miriam ministrou sobre a Rebeca. Eu estava pensando, ela saiu da casa dos pais dela debaixo de uma palavra de bênção dos irmão, do irmão dela. Você será mãe de milhares. E ela teve dois. Mas dos dois, nação de Israel. <risos> Ai gente, a gente pensa tão pequeno. A gente pensa tão pequeno. A gente é tão limitado. A gente pensa que a vida da gente é isso e, e sabe? Não, queridos. Isso é muito pouco daquilo tudo aquilo que Deus tem. Tem quando a gente. E quando ele olha pra mim e para você. Quando Deus olhava para Rebeca, ele via aquela milhares e milhares e milhares e milhares. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê os milhares, os nossos filhos, filho dos filhos. Nós temos que parar de colocar Deus numa caixinha, gente, e achar que é isso aqui. Entendeu? Vamos dizer. Deus, eu quero te louvar por esta dor, porque eu tenho aqui uma oportunidade de gerar uma Pérola, uma ferida fechada, é um ministério aberto, baixei Sabe o que acontece? Que às vezes a gente gosta de sentir dor, sabia, gente? Ai, porque aí as pessoas vão ficar com dó de mim, aí eu acho tão legal quando as pessoas falam, ai meu Deus, para em nome de Jesus, pega essa dor, coloque em Deus e saia linda, maravilhosa, arabaxe, porque ele está cuidando lá, gente. Ei. Ele está cuidando. Arabaçaca, mandeira, bacajão, dureia, nabas, e na mandeira, bacassu, que mandarás. Dara mandeira, achoca, mande mana, cheia Nem olhos viram. <risos> Nem ouvidos ouviram <risos> eanaiau de, de mandar caçu que a mandarai, achei ei querida não há impossível ao senhor a sua impossibilidade a sua impossibilidade ora mandarei, achei é o que Deus precisa abacachou de baracajei para que a sua pérola seja começa a nascer Começa a nascer, começa a nascer a mana chorei com a mão baixei. Era mandarai achou cama das. <risos> Era mandarache, remandei a subi a Ei. O Senhor diz, eu nunca disse que o caminho ia ser reto. <risos> Sem impedimentos, sem pedras. <risos> o prêmio não está no meio do caminho. O prêmio não está no meio do caminho, nem na primeira estação. <risos> o teu alvo é o céu. As dores do caminho Vai contribuir, querida As dores do caminho oh, Os acidentes, os percursos ah, Aqueles momentos que às vezes você tem que parar Aqueles momentos que não dá Só sai um soluço, só sai um suspiro Deus está construindo em você ele está construindo. Não há tempo para ele. Para de limitar Deus ao tempo. Ao tempo. O tempo está em tuas mãos. O começo, o meio e o fim. <risos> Hey, Alemã, chorei, camarachei. Sabe o melhor lugar para nós estar? Tá é na mão do oleiro, gente. É na mão, ele é oleiro. Ele é oleiro, nós somos barro. E quando a gente chora, <risos> quando a gente se quebranta, é sinal que o vaso está molhado, o barro está molhado. E ele molda, e ele molda, e ele molda. <risos> Fique sob seus pés. Aleluia. Fecha os olhos, querida. É por isso que tem que ter lenço, gente. Aleluia. Glória a Deus. Há uma presença tão boa de Deus aqui, gente. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Uma presença muito boa. Há uma presença muito boa. Eu quero que você, na tua mente, identifique a dor. O que é que traz um desconforto que nem uma areinha? Uma areinha que você quer começar a investir nisso para que se transforme em uma pérola? Eu já identifiquei a minha e eu tenho investido. E eu sei que o testemunho será extraordinário e será para a eternidade. Eu quero orar com você. Eu quero que você venha à frente. Você que identificou a dor e você quer colocar diante do Senhor. Nós vamos ungir você. Nós só estamos começando esse final de semana. Deus tem porções tremendas para nós. E é um trabalhar em mim e em você. Ele está aqui, gente. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Ela vai